Olá, estudantes, tudo bem? Quem fala é o professor Fábio da Silva Rodrigues. Continuamos com os estudos sobre fundamentos das mídias sociais digitais. Hoje nós vamos abordar de forma introdutória a segunda unidade, o segundo módulo da é onde nós vamos abordar aspectos específicos nessa continuidade dos conhecimentos sobre mídias sociais e redes sociais. Esse módulo 2, é, na verdade, esse módulo 2 tem como título mídias sociais e redes sociais, conceitos, aplicações e particularidades. Nós vamos é, aprofundando e esmiuçando esses conceitos popularmente tratados de forma muito similar no cotidiano e com a pesquisa científica, que ainda é recente nesse contexto, porque o tema em si é recente, é algo muito novo, é, as classificações dos conceitos vão sendo é, realizados para a gente entender essas similaridades e diferenças entre os conceitos de mídias sociais e redes sociais. A gente resgata um pouco do que a gente já vem trabalhando em unidades anteriores, e a gente tem como objetivo do módulo, de forma geral, conhecer os conceitos de mídias sociais e redes sociais. entender quais são esses conceitos, como eles se definem, compreender as aplicações das mídias sociais e redes sociais, como elas se aplicam, entendendo também que lá na terceira unidade o nosso foco vai ser a aplicação na gestão e no marketing das organizações, ou seja, como as organizações, as empresas utilizam-se de mídias sociais e redes sociais para vender produtos né, e prestar serviços, vender produtos e prestação de serviços, nesse contexto de mídias sociais e redes sociais, como se usam essas mídias sociais digitais no contexto da revolução tecnológica, das, da tecnologia de informação e comunicação, nesse contexto de hiperconectividade, comunicação, estabelecer uma conexão com o consumidor, com o seu cliente, Estabelecer que esse cliente seja um fã da sua marca, né? um divulgador da sua marca também. Entender as particularidades das mídias sociais e redes sociais. Esse é o objetivo do módulo, do módulo basicamente. Né? É, como conceito né, de mídias sociais, sem ser é um conceito muito rígido, muito formal, né? nós temos as nossas referências de livros, mas é um conceito que ele tem algumas classificações, mas basicamente as mídias sociais a gente tem como conceito, as formas online de comunicação e interação entre pessoas e organizações. Pode ser é, entre diversos usuários de forma geral, como o nosso foco é gestão de negócios, né, a gente entender as redes sociais e o papel do social media, né, o gestor de redes sociais, entender essas formas online de comunicação e essa interação e conexão entre pessoas e organizações é o nosso foco principal. Ah, basicamente, o que são essas mídias sociais das empresas? A gente diferenciar já de redes sociais. São os wikis, né? melhor dizendo, Wikipedia, né? é, é o mais comum deles, né? é, espaço onde você coloca essas informações específicas, no caso sobre uma organização. Os microblogs, ou os blogs. Microblog a gente tem o, é, o Twitter como grande referência, e as redes sociais. É, algumas classificações colocam tudo aquilo que a empresa tem de forma de comunicação com o seu público de interesse. É, você poderia ser. Mídias, né? Mídias são, tecnicamente, na origem da palavra, meio. Meios ou ferramentas de interação social entre um, um emissor e um receptor dessa comunicação. E hoje a gente tem, entende que essa produção, recepção e troca de conhecimentos, ela é, ela é dinâmica. não É mais como era em outros tempos, onde só um, um emitia e outro recebia informação. Hoje essa interação ocorre dinamicamente entre empresas, entre consumidores, enfim, entre usuários. Então, poderíamos acrescentar também para algumas classificações. A rede de contatos que a empresa tem, como ela se comunica com, esse, com esses usuários? Se comunica por e-mail, então o e-mail marketing da empresa é uma forma também de mídia social, é pelo site da empresa, é pelo WhatsApp, é a forma como ela acha mais prática de se comunicar com os seus é, consumidores ou com o seu público de interesse. A gente tem vários formatos, né, mas os retomando ali, né, o que a teoria traz, o livro de diferença traz os, os wikis, né, os microblogs, as redes sociais como elementos mais clássicos dessa dessa classificação, mas eu estenderia aí também ao e-mail marketing, às vezes o WhatsApp, porque se for o único canal que a empresa tem de comunicação com o seu consumidor, é essa, essa mídia social que ela tem adaptada à sua realidade. São vários formatos que a gente pode ter nas mídias sociais, né, o áudio, o vídeo, a leitura entre outros, né? basicamente, o que tem por trás desses formatos? Conteúdo. O conteúdo é o que se busca apresentar nessa, nessas mídias sociais. A mídia social é uma alternativa, né? uma alternativa ao modelo tradicional de comunicação, da mídia tradicional, do MES Mídia, né? a mídia em massa, por exemplo, a TV é a grande diferença. TV, jornais, impressos, revistas, é, o rádio, de forma geral, é, as mídias são, as sociais são essa alternativa ao modelo tra tradicional, basicamente, é um, as mídias sociais são transgressoras, né, porque elas saem dessa teia do grande controle desse oligopólio ou monopólio de algumas redes de comunicação que determinam, até pouco determinavam o que é e o que não é, é possível se comunicar, dominavam esse mercado de forma geral, né, quanto ao preço, ao custo dessas propagandas, por exemplo, mídias, né, divulgação em TV, por exemplo. Basicamente, o que se busca como uma mídia social é uma maior interação entre marca e consumidor. Esse é o foco principal. Interação entre marca e consumidor, entre empresa e consumidor, uma relação desse consumidor com a marca. Nós vamos ver isso no módulo. Uma via de mão dupla com o consumidor. Se lá na TV era uma via de mão única, um jornal, só existia um emissor do conteúdo da informação, hoje não. A emissão do conteúdo, a produção e recepção do conteúdo, ela é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que a empresa... A organização ela emite um conteúdo, ela produz um conteúdo, o seu cliente também produz um conteúdo, né? existe uma interação, existe o um botão do curtir, existe o um botão do descurtir, existe o um comentário, então, existe uma série de relações nesse contexto, onde a gente percebe que o que se observa é uma democratização da produção e consumo do conteúdo. Então, os produtores e consumidores de conteúdo nesse atual contexto são todas as pessoas, todos que... É, atua numa mídia social ou numa rede social, que é um tipo de mídia social, como a gente comentou. Então, se a empresa interage com o consumidor em redes sociais, essa interação de, de mão dupla, a empresa também tem que estar preparada né? para crítica, por exemplo, como lidar com uma crítica nesse contexto. Então, nós vamos ver também como funciona esse aspecto. Ainda como alternativa, né, as mídias sociais, elas devem gerar relacionamento entre marca e consumidor, devem atrair consumidores, a ideia de atração pelo conteúdo. A empresa oferece um conteúdo atrativo para esse consumidor e, nesse conteúdo atrativo, ela busca captar, atrair a atenção desse consumidor para aquele conteúdo, um vídeo, um texto, um áudio, é algo que prenda a sua atenção e essas redes sociais elas conectam marca e consumidor. A ideia é conexão, interação e conexão. Compartilhamento é a palavra-chave das redes sociais. Então, compartilhar essa informação esse conteúdo, e atrair os seus usuários, para que depois esses usuários virem clientes da sua marca. Né? Quando ele admira a sua marca, admira a sua empresa, ele vira um, um propagador da sua marca, da sua empresa. Ele começa a propagar aquela marca que você desenvolveu. Então, basicamente, essa é a ideia central de redes sociais, de, desculpa, de mídias sociais. Já as redes sociais, né, elas, a gente sabe, já viu na matéria no módulo 1, que basicamente nós temos redes sociais offline e online. As offline, como a gente viu, a gente chama também de analógicas, né? São as redes sociais é, não digitais, os grupos de contato que nós temos. Na família, no condomínio, no grupo de amigos, é, é, no grupo da igreja, ou seja, os grupos que eu faço parte, que desde o início da civilização, existem as redes sociais, os agrupamentos sociais com um fim específico. E as online são aquelas que surgem no final do século XX, como a gente comentou, né? em 1994, com a internet, em 1995, com as redes sociais. final do século 20 você tem esse boom da internet e o início das redes sociais, online, as digitais. E elas são associadas a sites de relacionamento, basicamente, com diversos fins, ou de emprego, como LinkedIn, ou Tinder de relacionamento amoroso e afetivo, ou Facebook, Instagram, de troca de fotos e, e relação social de forma geral. O relacionamento é a palavra-chave das redes sociais, então, promover esse relacionamento. Redes sociais são uma categoria das mídias sociais, então, dentro das mídias sociais, a gente classifica, a autora classifica, a Aves classifica como uma categoria, eu também partilho dessa mesma informação. Rede social é um tipo de mídia social, a mais popular, a mais conhecida, aquela que se relaciona diretamente com o consumidor, porque a interação do consumidor do usuário com as redes sociais também é bem já popularizada, eles já sabem como lidar com as redes sociais, e eles interagem bem com as redes sociais. Então, relacionamento é a palavra-chave das redes sociais. O que se busca com as redes sociais? A conectividade, conectar pessoas e interagir por meio dessa rede de contatos. Essa que é a ideia central das redes sociais. Para as empresas, o foco principal dessas redes sociais é ser uma fonte de branding. O que é o branding? É A criação de uma identidade única na mente do consumidor que que pelas redes sociais eu consiga marcar na mente do consumidor a marca da minha empresa. Né? Então, marcar, imprimir na, marca, na mente do consumidor a marca da minha empresa. Que ele veja a minha rede social, alguma divulgação que eu faça, algum conteúdo que eu publique, e ele crie e relacione aquilo com a minha marca. As redes sociais ajudam o cliente a lembrar da marca. A função da rede social é sempre estar lembrando desse cliente a lembrar dessa marca, para curtir e compartilhar. Esse consumidor ou seguidor deve estar conectado, que até então não é um consumidor, ele é o seguidor do seu conteúdo. Ele deve estar conectado a essa rede. Então você deve buscar atrair para a sua rede esse é, usuário para depois ele se tornar esse consumidor. A busca pelo aumento dessa interação entre marca e consumidor. Com essa interação a gente consegue, com as redes sociais, captar esse consumidor, esse usuário que vira um consumidor dessa marca. O que a gente tem de encaminhamento, né? além da convergência no equipamento, eh, Steve Jobs e a, e a, e a Apple foram eh, essenciais nesse processo, de você conseguir trazer para o smartphone todos os vários elementos que você tinha dispersos em vários equipamentos, em vários artefatos separados, você conseguir trazer tudo para o smartphone, isso é de um avanço maravilhoso, né? no início do século XXI eh, que isso ocorre, né? com os smartphones tudo. Mas a gente tem também a convergência de mídias digitais. Então, a convergência das mídias digitais com as mídias digitais offline. Então, trazer também, não fazer com que a empresa perca é, o que ela tem de mídias sociais analógicas ou as offline. Trazer também. Então, assim, se eu tenho um WhatsApp que funciona muito bem, que ela é digital também, mas vamos pensar, não é uma rede social. Eu tenho um WhatsApp ali vinculado ao dono da empresa, e ele funciona muito bem. Eu não tenho que criar um site e uma página Simplesmente eliminar aquele relacionamento que existia com WhatsApp. Ou por uma forma não digital de relacionamento, né? Uma visita que a empresa faz física aos seus clientes. Então, essa convergência aí do offline com o digital, é, ela é uma tendência né? de eu não descartar aquilo que eu tenho de rede social e mídias sociais offline, e trazer essas mídias offline que sempre funcionaram para as mídias digitais. Por quê? Um dos grandes problemas de introdução de sistemas de informação, mídias digitais, redes sociais, é a quebra da cultura e a resistência da cultura que existia até então. Eu sempre eu fiz da mesma forma, sempre eu visitei cliente pessoalmente. Como é que agora eu vou atender esse cliente de forma online? Então, tem essa resistência dos donos das empresas, dos fundadores, de não querer é, é, aceitar o novo de maneira geral. O que, que a gente tem, encaminhando já para o final dessa introdução? Para que você acesse essas, esse usuário, esse futuro consumidor, e que você consiga ter uma boa interação, uma conexão com esse usuário e consumidor, é fundamental que você planeje as mídias digitais, definir os objetivos, metas estratégias que você vai traçar, traçar essas metas objetivos e as estratégias nas mídias digitais, ou seja, como você vai atuar nesse ambiente digital das mídias sociais, das redes sociais para isso você deve conhecer seu público-alvo, mais que o público-alvo, né, a gente avança nesse conceito de coisa, que o público-alvo ele não é suficiente, para além conhecer a persona, que é o que traz mais detalhes do que, por exemplo, questões sociodemográficas ou socioeconômicas, né? idade, sexo, renda, escolaridade, eu vou trazer, além disso, hábitos de consumo na internet, o tipo de rede social que essa pessoa costuma utilizar, Tempo que ela gasta na internet, nas redes sociais. Eu consigo entender um pouco mais sobre essa pessoa e nós vamos ver isso no momento oportuno. Feedback deve ser contínuo e dinâmico nessa relação. Você não deve gastar energia, tempo e dinheiro de forma errada. É, atirando para todos os lados. Ou seja, vou colocar um anúncio na internet e ele vai pegar todo mundo. Nós vamos ver que não é assim. Eu tenho que focar para onde meu cliente, meu usuário de informação, de conteúdo e onde meu futuro cliente vai estar. Que tipo de rede social que ele utiliza? Se utiliza, melhor dizendo. Eu tenho que ter esse feedback dinâmico, se pelos algoritmos, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, se ele está acessando as redes sociais, se ele consegue ter essa, ter essa interação que eu busco conexão com a empresa. A comunicação deve ser assertiva, né? Eu não devo começar de, de bate pronto pelas páginas e redes sociais. Eu devo fazer uma pesquisa com esses clientes atuais e potenciais, fazer com que o cliente se interesse por essa marca e acessar esse, esse cliente, esse usuário futuro, do meu conteúdo futuro cliente. A venda é uma consequência do relacionamento. Eu devo atrair esse, esse usuário, esse cliente, para que ele tenha interesse pelo meu conteúdo e depois interesse pela minha marca. E eu devo ter também algo fundamental, um plano de gestão de crise. porque Pode ser que as pessoas comentem ou descurtam o que eu, o que eu poste, ou façam comentários que não sejam positivos para a minha marca, eu tenho que saber lidar com essa situação. Sair brigando com o usuário não é a melhor alternativa, eu já adianto para vocês. Como considerações finais dessa introdução, essa expectativa da unidade é que o estudante conheça o quê? Distinções e classificações dos conceitos de redes sociais e mídias sociais principalmente. O que é uma coisa, e o que é outra. O outro foco é que o estudante entenda que é preciso planejar para iniciar o processo de uso das redes sociais e mídias sociais como uma ferramenta de gestão estratégica, busca de vantagem estratégica para a organização. E, por fim, eu devo conhecer os hábitos, costumes e comportamentos dos usuários, futuros consumidores, barra clientes, nas redes sociais. Isso se torna essencial para que eu consiga é, obter êxito nesse processo de conhecer o consumidor e atuar nas mídias sociais e nas redes sociais para alcançar esse usuário, barra consumidor, barra cliente. É, acessá-lo e trazê-lo para a minha empresa para se tornar o um fiel consumidor da minha marca do meu produto. Bem, estudantes, era, essa, era esse o recado para essa primeira aula. Nos encontramos pelas próximas, próximas unidades. Bons estudos. Até mais.